Gente, passando para divulgar um novo livro do meu amigo, pastor Danilo Figueira, Liderança Acima da Média. Danilo é um dos meus escritores prediletos, um dos pregadores e ensinadores que eu mais gosto de ouvir. Não apenas tem assim, um bom depósito dentro de si, mas a maneira como ele comunica isso é enriquecedora. Né? O livro é novidade, nós estamos disponibilizando na loja. Agora você tanto pode adquiri-lo sozinho, como você tem também a opção né, de adquirir o combo do mês. Nesse mês, além do novo livro do Danilo, estamos providenciando um combo com outros títulos que interessam principalmente aos líderes, mas vão ajudar todos os cristãos. O livro Poder do Um, de Emanuel Ziga, também trabalhando a ideia de liderança. Temos também o livro do meu amigo pastor Raulinson Rangel, Por Trás da Língua, um falatório sobre a língua, fala e afins, um dos melhores livros nesse assunto que eu já li até hoje. O livro do meu amigo pastor Flávio Valvassoura, Superando Limites, Prepare-se para grandes conquistas e um dos melhores livros sobre quebrantamento que eu já li na minha vida, do meu amigo pastor Fred Barros, Um Rio Chamado Jordão. O combo desse kit do mês está com 40% de desconto e frete grátis. Eu espero que isso te encoraje a ter acesso ao material que vai enriquecer e muito a sua vida.